Olá, seja bem-vindo a Mocuro Invest. Nesse tutorial, você irá aprender como realizar o cadastro na plataforma. Primeiro, você deve clicar no link que teu patrocinador enviar. Logo em seguida, você escolhe o seu plano. Confira se é realmente o login do seu patrocinador. Coloque seu nome completo. Selecione o idioma. Coloque um e-mail válido. Repita seu e-mail. Agora, escolha um login para acessar a plataforma. Crie uma senha de no mínimo 8 dígitos que contenha letras e números. Agora, repita sua senha. Verifique se este é o plano escolhido. Agora clique em Aceitar os termos e condições. Feito todo o preenchimento, você clique em Enviar. Pronto! Seu cadastro foi realizado com sucesso e você será redirecionado para a tela de pagamento onde você poderá conferir os dados de sua compra. E também pode pagar com boleto, Bitcoin, Saldo Cristal Pay ou via Saldo Urpay. Caso não deseje efetuar o pagamento agora, basta fechar a página, entrar no site novamente, colocar o seu login escolhido, colocar sua senha e clicar em Entrar. Pronto! Você já está cadastrado na plataforma. Você poderá conferir a sua fatura em aberto clicando em Financeiro. Logo em seguida, no menu Horizontal, clique em Comprar planos. Neste local, você poderá conferir os dados de sua compra e novamente clicar em Pagar. onde você será redirecionado para as formas de pagamento. E esse foi o nosso tutorial de hoje, e seja bem-vindo a Moguro Investe!